Boa noite, comunidade da TV 247. Boa noite, comunidade do Odin em 20 Minutos. Eu sou André Andrea Truss, e hoje, estou aqui no lugar da Quiles Lins, recebo o um educador e membro da TV Embaú, Givanildo da Silva. E ele vai falar, nós vamos conversar sobre a primeira conferência popular de indígenas em contexto urbano e a expectativa do governo Lula também para os povos originários, tanto que o nosso tema hoje é indígenas em contextos urbanos. Eu peço a todos que já chegaram aqui para compartilhar essa live, deixar um like que é de extrema importância, se possível, entrar aqui no nosso, olha só, uma forma da gente apoiar, o wwwbrasil apoio ou um pix. A chave do Pix é pixarrobabrasil 247combr Mas eu peço também para quem não é inscrito no canal, venha para cá. É o sininho que tem embaixo do YouTube. Rapidinho, Gil, vou dar uma boa noite aqui para o pessoal já passo para você. Boa noite para vamos lá aqui. O Abiá. Vamos lá, Abiá e ala Burangá, Rizicã, esperando parente Giva para expor a ideia da Conferência Nacional de Povos Indígenas em Contexto Urbano. Seja muito bem-vindo. O Douglas Souza, boa noite. O Florentino Gutiérrez Pireto também. E aí sim, Giva, seja bem-vindo. Boa noite, prazer em conhecê-lo. Boa noite, Andréa. Prazer é meu de estar aqui com vocês, de estar com a comunidade 247. Já cumprimento a todas, todos e todes. Os parentes que estão aí, a gente está numa expectativa muito grande em relação à conferência, né, e hoje foi uma divulgação muito grande dessa participação aqui, André. Então, já cumprimento todos, todas e todos parentes, né, para que me ajudem, inclusive, né, trazendo questões que eu eventualmente é, esqueça e que é importante aí para que a gente possa lembrar e problematizar. Perfeito, é isso mesmo. Eu vou dar aqui boa noite rapidinho aqui para o nosso pessoal que chegou aqui, o Luciano Ferreira, que está no Facebook, seja bem-vindo, depois vem para cá, Luciano, se você não for inscrito no YouTube, é só clicar no sininho embaixo da tela, José Almeida Freire também, Maria Marta Antunes, boa noite, convidado, e André Trus, boa noite, o Afontelis também aqui com a gente e a Amanda Freire e a Isabel Cristina Felizbino, é, é Felizbino, e em São Paulo presente. Diva, acho que antes da gente falar né, da perspectiva para o futuro, uhum acho que é importante a gente compreender o que, que significou. Eu falo dos anos é, Bolsonaro, porque a partir dos anos Bolsonaro, você tem Ricardo Salles agindo ali de uma maneira... Né, e, e a primeira coisa que o, o Bolsonaro falou, inclusive na campanha, era o ataque realmente aos povos originários. Mas acho que desde o governo Temer a gente começa a perceber ali uma hum. modificação na política não é, indigenista. Eu passo para você, para a gente começar um pouco fazendo esse balanço. É... Começa mesmo, como você fala, esse processo né, de agravamento da situação dos povos indígenas no governo Temer, né, é, tem aí, ao longo de do, todos os governos, tem um tensionamento, mas no governo Temer, efetivamente, né, começa um desmonte de toda a estrutura que foi montada de proteção aos povos indígenas, e óbvio, isso tem a ver, né, com o próprio protagonismo, grande protagonismo que passa a ter o agronegócio, né, André? Quando a gente vai verificar todo o processo de ocupação territorial, é, ocupação não, invasão, né, literalmente, né? A gente vai verificando que a, a, a situação dos povos indígenas, né? Que estão em contexto é, de aldeia, nos territórios, vai se agravando. E no governo Bolsonaro, André, eu escrevi alguns textos a respeito disso, né? É, o Bolsonaro, ele declarava ser inimigo dos povos indígenas antes da campanha, ele ia no Mato Grosso do Sul, falava que indígena ia, tinha, ia tratar a bala, enfim, ele tem uma série de declarações, eu fiz um, um um levantamento das declarações dele aí antes da campanha e durante o governo dele, né foi sempre uma postura de confronto ou cooptação, aquilo que os militares, né, na, na, durante a ditadura, Andréa, é, é, fazia em larga escala, que era uma política assimilacionista, né, dos povos indígenas, né, é, não é à toa que a gente, hoje, no território Yanomami, nós temos aí 30 mil homens armados, né, para é, proteger os interesses, né, das mineradoras, do agronegócio, das madeireiras, né, é, expulsando, é, estuprando, explorando, né, fazendo todo tipo de absurdos ali naquele território. E outros povos que a gente pode falar que a situação sempre foi uma situação grave, nesse período está ainda pior. Todo, é, é, periodicamente a gente recebe, por exemplo, informações de como estão... É, os Guarani Kaiowá, a gente tem agora um agravamento recente da situação dos pataxós, né, então, é, esse governo nos colocou como inimigo, né, somos inimigos desse governo, né, não tem nenhum tipo, nenhuma possibilidade de mediação, né, o próprio, o próprio governante diz isso, né, ele, ele se coloca assim, em algum momento, ele faz algum tipo de mediação, sem mediação, né, é, a mediação é a expulsão da terra, é o, o, os povos né, aderirem ao agronegócio ou permitir a exploração dos territórios e por aí vai. Né? A destruição vai na contramão de tudo que o planeta tem discutido. Né? A gente está num período de emergência climática e a gente sabe o quanto que é, é fundamental a presença dos povos indígenas em territórios ainda não de devastados para a sua própria proteção. Né? Ou seja, é uma importância para o planeta, para a nossa existência, né, e o, esse governo não tem nenhuma sensibilidade é, a esse respeito, muito pelo contrário, né, O seu, a sua postura é sempre uma postura contrária aos povos indígenas, é anti-indigenista, né, e, e é importante a gente lembrar que essa já era uma postura dos governos militares, André, é importante, por exemplo, a gente lembrar que na década de 70, o Mário Andreasa, que era ministro do interior, ele dizia que na década de 80 não ia ter mais 60, final da década de 60, 70, ele dizia que não ia ter mais indígena na década de 80. É importante lembrar disso, né? Ou seja, essa política anti-indígena faz parte, né, da compreensão é, dos militares em, em relação aos povos indígenas, né, que os povos indígenas não devem existir, né? Essa política assimilacionista ela se acelera, né? Mas vamos conversar mais sobre não, isso. Olha só, até acho. Perfeito. Eu até encontrei aqui a fala dele. Olha que absurdo, né? Ele fala assim, uma delas, né? Pelo amor de Deus, hoje um índio constrói uma casa no meio da praia e a FUNAI vem e diz que ali agora é a reserva indígena. Se eu, for, se eu for eleito, vou dar uma foissada na FUNAI, mas uma foissada no pescoço, não tem outro caminho. Ele falou isso no dia 1 de agosto de 2018, e ele cumpriu. É, Giva? Você tocou num ponto que é fundamental, que é fazer uma relação desse governo com a, o projeto político dos militares, com relação... É, a, vou pegar ali a Amazônia, porque ali também se concentrou muito essa relação da mineração. Não é? É, é, eu acho que todo mundo, se não todos já viram, mas aquela foto... É, de um 7 de setembro, em que tem um, um indígena num pau de arara no desfile, né? aquilo é, é, é, é, é exatamente o tipo de uma das políticas que você coloca, e mais, não é? essa política da linha dura, muito ligada a uma coisa, não é uma política meio obscurantista, não é? O, a mineração que deu ali, não é? O Curió, faz surgir Curió, não é? A importância de Curió ali para acabar e, e cada vez mais introduzir não é, um, um tipo de milícia, a gente pode até considerar ali uma milícia, não é, é a partir da, da ditadura militar. Mas a gente vai continuar assim, Eu vou dar boa noite aqui para o nosso pessoal a gente já continua. A Olivia Roesler chegou aqui, boa noite para nós. Alejandra, seja bem-vinda, querida, boa noite. Rita Valente também, a Maria Marta. Antônio falou que aquilo é traste, traidor. Exato. E a Olivia Roesley lembrou que a Ildi, a Ildegar Angel, ela apelidou o agronegócio de negócio. Tá que certo. Exato. Maria Angélica Codimbelli também está aqui com a gente. A Adriana Coppio, boa noite. Boa noite para mim, para todos e para vocês, São José dos Campos. A Maria Marta Antunes comentou o seguinte: ele sempre quis enriquecer com as riquezas brasileiras, né? Ouro e os indígenas atrapalham. O caso Loureiro também aqui com a gente. O Bozo, nenhum sentimento de terra a regularizar por os indígenas, nem os quilombolas. Exatamente. Uma outra fala dele. São nazistas. Seja bem-vindo. Diego Jesus, seja bem-vindo também. Boa noite. E é isso, não é, Giva? Eu acho que é importante quando você coloca essa, essa relação do governo Bolsonaro com os militares, porque a gente viu o tamanho do desastre, por exemplo, o Salles no Ministério do Meio Ambiente. Né? E aí não tem como a gente fazer também uma relação ao que tem acontecido ali no norte do país, claro que está acontecendo no país inteiro, mas a persistência né, das... Uh, não dá nem para dizer que aquilo é manifestação, porque aquilo ali é ato terrorista, não é? dos assim, bolsonaristas radicalizados. Não é? É, até porque parece dar a entender não é? que eles estão preocupados, não é? que eu acho que é mais do que importante é, a partir desse momento a gente ocupar não é? os espaços, seja no espaço físico, como também essa discussão, inclusive, porque você está aqui. Não é? Como é que você vê esse momento, nessa transição desse pesadelo que foi o governo... É, Bolsonaro e a presença dos militares ali, que traz a mineração, que passou o pano, desculpa te cortar, mas ainda, ainda continuar aqui, mas passou o pano para os madeireiros, né? o Alexandre Saraiva fez aquela denúncia, não é? o delegado Alexandre Saraiva, né? dos madeireiros, e os militares ali é, né? não tomaram atitudes, quer dizer, é, são, são questões de extrema importância, né e a Amazônia hoje também com uma demanda é, mundial, né passo para você. É, André, eu acho que é importante também lembrar um pouco ainda né, o período da ditadura. Né? Eu penso que essa memória é uma memória importante. Né? Quando você fala aí do, do indígena no pau de arara, no, do, no pau de arara, é né? um indígena krenak. Né? Essa imagem é uma imagem que já vem da ditadura. Né? E a gente precisa lembrar, André, que esse projeto da ditadura, né, que tinha o Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e 2, né, ele foi extremamente cruel para os povos indígenas, né, é, ali a transamazônica era aberta, André, com bombas, eram jogadas bombas para abrir aquela, aquela, aquele monstrengo ali, né, e a gente tem, a notícia que a gente tem confirmada é que em, em poucos povos, acho se não me engano, 10 povos, eu fiz uma, uma atividade com o Marcelo Zélio esses dias, é, foram mortos, né, 8 mil indígenas, veja só, durante o período da ditadura militar, Andréa, hoje é identificado 500 mortos que fizeram a luta direto contra a ditadura. Indígenas, nesse período, foram 8, de 10 povos. Por, por isso, inclusive, né, que o Armazém da Memória tem feito toda uma articulação para ter uma comissão da, da, da Memória, Verdade e Justiça para os povos indígenas, especificamente, né, que é também uma ação que a gente apoia e que a gente pretende debater na conferência, né? Então, essa é uma questão que eu penso que é muito importante, né? Agora, tem um processo, né, que ocorreu durante esse período, que se agravou muito mais ainda, André, que eu penso que ele não vai se extinguir de uma hora para outra, muito pelo contrário, a gente está vendo toda essa situação, né, não só lá, mas no, no Brasil todo, por quê? Porque tem uma aliança aí muito forte entre o agronegócio e né, os militares, né, isso está muito evidente, né, o agronegócio quer fazer com que o seu projeto caiba no país, e aí vai se utilizando os argumentos mais rebaixados que tem, por exemplo, quando se fala do marco temporal, André, parece que para gente isso soa como uma piada, porque este território, ele é indígena, né, é, este território, as pessoas que estão neste território e que não são indígenas, estão aqui né, não por né? uma concessão. Não teve uma concessão, teve uma invasão, teve muita violência, teve estupro, teve escravização, né? teve é, deslocamento forçado de povos indígenas. Você vê, essa fala do, do presidente, ela por si só, é uma fala que escancara né, o descaramento de quem invadiu. Né, escancaram o, o, o descaramento de quem invadiu. E o agronegócio, né, André, tem essa política de produção de grãos, que a gente sabe qual é o destino dessa produção de grãos, que é a alimentação de porcos, e não tem nenhuma preocupação é, de mediação. E veja, André, o que é mais grave nisso, né, o território do território agriculturável neste país, né, que está ocupado, 20 por, é, é, 50% está na mão de 20 mil famílias. 20 mil famílias. E o agronegócio, né, ele diz o seguinte, que tem menos indígenas, é, tem muita terra para poucos indígenas. Agora, saiu a terceira parcial do censo. Na terceira parcial do censo, né, que está sendo feito de forma muito precária, porque esse governo precarizou mais... É, o censo, mas de forma muito responsável, nós participamos, inclusive, dos debates para que esse censo pudesse ser qualificado, tem 1 milhão e 400 mil indígenas. Provavelmente, nós vamos chegar a 2 milhões de indígenas. E tem 20 mil famílias, que, na verdade, a gente tem, tem dúvidas se são 20 mil famílias, porque é, vários CPF de uma mesma família podem ser utilizados, né? tem 50% do território agriculturado e mais ainda, André. Veja só que coisa absurda. Muita terra que está no nome do agronegócio é território indígena. A gente, o, o de olho um ruralista, tem feito o levantamento desses territórios, né? E tem demonstrado que muitos registros de território são territórios indígenas, né? Então veja. É, não existe por parte do agronegócio, não existe por parte desse setor e tem essa con conivência né, do, do, da, do, dos militares, né, não existe nenhuma sensibilidade para o que está ocorrendo no planeta, não existe nenhuma sensibilidade em relação aos povos indígenas. Veja o que, que foi a pandemia para os povos indígenas. Se a gente for verificar só a proporcionalidade que... Que, que teve de mortes, foi, foi o maior nível de mortes que teve durante a pandemia, e a gente sabe por quê, porque todos os, o, todas as condições de proteção aos povos indígenas não foram dadas, né? não foram dadas. Né? Então, é, eu penso, André, que é um alívio, o, este governo para todos os, os povos indígenas, os Anomami fizeram uma homenagem né, a esse momento que está chegando agora. Não é um momento né, de que a gente pode relaxar. Muito pelo contrário, a gente tem que ficar alerta e avançar. A gente precisa vencer uma série de debates que estão colocadas que este governo colocou. E mais ainda, é necessário que seja reconstruída toda uma estrutura que foi destruída. E isso não é coisa fácil. E mais ainda, André, tem esses desafios aí que a gente vê no território anoman, mas tem outros ter, outros territórios com os mesmos problemas, que é a presença das milícias, né? É, a gente pensar em 30 mil milicianos armados com armas sofisticadas em uma região que tem uma complexidade geográfica, não é qualquer coisa, né? E sem contar que as estruturas é, do Estado, de repressão do Estado, a gente sabe que uma parte dela foi capturada por esse pensamento autoritário, violento, né, é, destruidor e a gente vai ter, né, todos esses, essas questões para enfrentar nesse próximo período, né? Então não dá, não é, é um respiro, né? Mas não dá para durante esses quatro anos, né, a gente baixar a guarda e achar que está tudo resolvido com uma eleição. Né, do Lula, não, não está, né, é um, um, é um novo período de lutas, está né? se abrindo um novo período de lutas para que a gente possa avançar, né. É verdade, e lembrando que no próprio, na própria FUNAI, né, quem está quem ali, né, representando a FUNAI, é um militar, Sim. eles fizeram, um, um, um, se você quiser falar um pouquinho também sobre essa, é, esse desmonte da FUNAI, porque uma coisa interessante, Giva, porque o que a gente percebe é que o governo Bolsonaro ele resolveu destruir por dentro. Né? Se a gente pega, por exemplo, a FUNAI, a gente pega o MEC, a gente pega o, o, o, o SUS, né? a destruição ela, vai, ela, é, ela corrói por dentro, a Petrobras, não é? é por dentro. Não é? Eu queria que você falasse hum. um pouquinho, rapidinho aqui, eu vou ler aqui uns comentários e a gente continua. Você já responde para mim. A Alejandra, ela falou o seguinte, ela falou, André, algum dia falar do sertão né, e sua luta. Olha, Alejandra, a gente fez em 2019, eu e Daphne, a gente tinha um programa aqui no 247, que era luta e verdade sobre violência do Estado na ditadura, e a gente fazia uma contraposição com a atualidade. E a gente fez um luta e verdade falando sobre a perseguição no sertão, né? Então, eu vou procurar depois e, e aí eu vou te, vou te mandar, vou ver se eu consigo te mandar, porque tem que dar uma pesquisada ali no 247 aqui no, no YouTube. Mas foi bem interessante, bem interessante. Mas fica a dica, vamos falar assim. Boa noite, Josuel, caríssimo. Boa noite, camarada. Salve, salve, Giva e Andréia. O Abiaiala falou o seguinte, saudações ancestrais, parentes Giva. Boa noite, TV247. Boa noite. A Maria Marta Antunes falou que os Estados Unidos cometeram barbaridades com a população indígena e quase exterminaram né, com a mesma. E, lá, e venderam essa ideia de que os militares e outros funcionários daqui foram, treinar, e foram treinados e estudaram lá, né, e aprenderam toda a política neoliberal lá. Né? Tanto que vem aqui não é, só com o um objetivo de destruição. A Ana Paula Candelária, vamos dar like. Ó, oh, Muito bem lembrado, né, Paula? Eu vou pedir também para vocês compartilharem essa live, deixar um like, que é muito importante. Aqui o caso do lembrando aqui dos militares, né, que jogavam roupas contaminadas com varíola de, em cima dos aviões na tribo para abrir a Transamazônica. Tática, não é, que usaram, inclusive, na colonização. Boa noite a todos. A Alejandra lembrou, falou que eles estão saqueando. Exato. E a Maria Marta lembrou aqui que esses caras do agronegócio também invadiram muitas terras brasileiras que eram da União. Não é? E é isso. E o Abiaiala falou que pindorama é terra indígena, desde o Canadá até a Patagônia, incluindo o território do Alasca, ilhas e arquipélagos. Muito bem. Devolvo para você, Giva. Então, é, a gente, é, eu acho que todo mundo acompanhou, né, eu acho que a grande, a, grande, a grande situação emblemática que aconteceu em relação à FUNAI foi a morte do Bruno e do Dom, né. É, o Bruno saiu do, do, do, da FUNAI, se afastou da FUNAI, exatamente porque a, estava impedido de trabalhar, e aí ele foi organizar ali a defesa do território é, com, com os povos indígenas. Né? Inclusive, aqui eu acho que é importante colocar né, que seria muito importante nesse governo de transição né, a, a participação do Beto Boruro na, na, na, na, na comissão de transição, é, porque né, ele traz um acúmulo muito importante aí no né, tema de, de autodefesa, de proteção ali naquela região, né? É, então, a morte do, do Bruno foi isso, e aqui, as, todas as informações que a gente tem de algum, é, alguns funcionários que a gente tem é, relação, é de destruição completa, né? Os trabalhadores da, da FUNAI não têm nenhuma condição de trabalho, está destruído, André, não existe mais a FUNAI, né? É, é, o, o papel da FUNAI, que ele tem exercido, é de controle, né? Tem essa, essa perspectiva, muito violenta, né, para os povos indígenas, que é essa da evangel evangelização, né, tem apoiado as ações desses grupos evangelizadores, né, terrível, terrível, né, essas ações, tanto é que tem resistência, né, dos povos em relação à presença da evangelização, principalmente no Nordeste, né, os trucá expulsaram, né, é, igrejas de dentro do seu território, o Chucuru tem decisão, de não é, presença, né, de igrejas no seu território, enfim, né, porque é, é, conflita, né, conflita com, com as, as nossas crenças, com a cosmovisão, enfim, né, é uma violência sem tamanho, né. Então, a, a, a foi, foi desmontado, né, não tem mais estrutura da FUNAI, ela vai ter que ser remontada para o próximo período, né. É, é, então, André, é, é isso, né? Em relação em, em, em relação à Funai, né? É, não, não existe mais essa estrutura, né? O pouco de estrutura que se tinha foi destruído. Ela vai ter que ser reconstruída. Ela é fundamental, né? Eu não sei como é que ficará agora, né? Tem a discussão do Ministério dos Povos Originários que vai acontecer, né? Eu penso que vai haver também um redesenho da Funai, né? Ela não não pode ficar é, como ela se encontra. Agora, eu queria fazer um breve comentário aqui, na fala do Vig, de alguém que fez o comentário anterior. A gente, esse território, né, é, do Canadá, né, até é, é, aqui a ponta do, do, do, do, da América do Sul, nós a conhecemos como Abiyala, né,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 e a gente tem lutado né, para é, superar esse processo de etnocídio contra é, os povos indígenas aqui, e não só aqui, mas em toda a Biayama. É uma, perspec é uma perspectiva decolonial? É uma perspectiva decolonial, André. A, é gente que... tem feito, a gente tem feito esse debate, é importante que a gente entenda esses símbolos que foram sendo impostos foram sendo construídos, né, o, o, um dos debates que a gente tem feito, né, no, na organização da conferência, que é a conferência de indígenas que estão em contexto urbano, que inclusive o censo está apontando um grande número de indígenas em contexto urbano, isso é importante que a gente também, né, registre. É, é exatamente retomar uma série de discussões de apagamento e imposição de uma lógica, de uma cultura colonial, né, que a gente também tem feito uma elaboração, claro que não é uma elaboração hegemônica, né, mas que é uma cultura colono-capitalista que a gente não faz a separação entre colonialismo e o capitalismo. Um é decorrência do outro. O capitalismo só existe porque teve a invasão colonial.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 né, terríveis da boca de quem da, não da boca de quem fez, mas de quem ouviu. Por exemplo, é, no, em Cruzeiro do Sul, que é a cidade próxima aonde morava esse mora ou morava esse promotor aí, o Dalanhol, né, é, um é, é, companheiro me disse que ouviu, né, eu conversando com ele sobre a luta indígena, ele falou que ouviu, né, durante um período que ele morou em Cruzeiro do Sul. Né, de é, pessoas lá dizendo que o esporte que eles tinham no final de semana, sabe qual era, na década de 80? Caçar indígena. Caçar indígena. E a gente tem outros problemas ainda, André. A gente tem um problema é, é, é, em relação... É, o olhar que se tem em relação ao indígena, por exemplo, na USP. A USP ela foi criada para criar uma identidade nacional. Os pensadores intelectuais, como o Caio Prado, diziam que o indígena era sempre civilizado Você entende? De direita à esquerda, a USP dizia isso sobre nós. E aí, isso é uma ação de apagamento é, muito, muito pesada, André. Porque quem é que e carregado que de eurocentrismo, assim? né, Giva? E de carregado... Exatamente, né quem é que vai querer ser o semi-civilizado? Isso é uma ação etnocida, foi uma universidade que foi construída para nos apagar, Andréa, é uma política assimilacionista, e tem questões, por exemplo, como o eugenismo, que começa aqui contra os povos indígenas, no século XVIII, o conceito nasce no século XIX, mas no século XVIII, com as reformas pombalinas, o, os indígenas deixavam de ser indígenas para ser subter o rei. Sim. Percebe? Ou, A própria é, é, não, não... é proibida, não é? Pois é. Então, ou é, com o próprio SPI, que era Serviço de Proteção Indígena, em busca de trabalhadores, ou seja, era proletarização é, de indígenas. Então, todo esse processo de apagamento, né, é, é, que vai sendo, é, o censo vai sendo utilizado, porque o censo foi utilizado politicamente. Só neste último censo é que a gente pode dizer, olha, nós incidimos no censo, né? nós fizemos um seminário para debater o pardismo, colocamos o IBGE na mesa, não, não com, com resistência, muito pelo contrário, né? o IBGE veio veio com, com disposição para debater conosco e nós construímos o censo, esse censo nós construímos, mas é insuficiente ainda, porque tem um processo de apagamento muito forte, tem uma série de debates que a gente quer fazer, a gente quer fazer debate sobre educação, saúde, a gente quer discutir né, o que é, os parentes estão discutindo em Yala, né como é que a gente é, está num Estado que tem diversos povos, nós temos que discutir o pluristado, né? nós temos que colocar, nós temos que abrir esse debate, não é possível que a gente não abra esse debate, né? então são todas essas questões, André que a gente sentiu, né, vem sentindo, já faz muito sim. tempo que a gente é, vem é, conversando sobre, que, que temos sentido, né, a necessidade de organizar uma conferência para debater essas questões a partir de quem foi desterritorializado, e é óbvio que nós vamos fazer link, né, com quem está nos territórios, porque o nosso fortalecimento, o fortalecimento das identidades de quem é, sofreu o etnocídio, é fundamental, o etnocídio ou não, é fundamental para que a gente é, fortaleça a luta no território, possa, inclusive, ampliar né, é, é, a presença territorial é, do, do, dos territórios demarcados e homologados. Né? Então, é fundamental, a conferência, ela se coloca né, é, com essas inquietações, uma série de inquietações né, que nós temos acumulado há muitos anos, e que nesse momento nós iniciaremos, já iniciamos, na verdade, inclusive esse é um momento né, que a gente está anunciando amplamente a, a, a conferência, né, a gente a, sabe que a audiência da 247 é qualificada e tem capacidade de ampliar né, é, é, é essa discussão que nós temos feito. Né. Essa semana nós vamos fazer uma, uma live quinta-feira para discutir a conferência mais a fundo, é, é, através do, do, dos nossos canais, né? É, a gente tem uma rede chamada Birapema que articulamos os canais é, TV Baú, TV Tamuia, até a TV Abiaiala, que o Ludwig tá, tá aí e outros canais é, e outros canais, né? É, Para debater, né? Apresentar é, mais a fundo a proposta da conferência, né, é, e aí, aqui a gente já está fazendo essa primeira ação, né, André, e a gente acha fundamental que, nesse momento, a gente possa fazer esse debate, né, porque é importante é, que a gente possa é, colocar um outro patamar de relação com os povos indígenas, possa colocar um, um, um outro patamar de de reflexão sobre que mundo que nós queremos. Esse mundo que está aí está difícil. Exato. <risos> e, o olhar tá menos, ainda... né? é, e um olhar menos limitado, no sentido eurocêntrico, né? porque o, hum. o olhar é, é muito limitado. A própria fala do Bolsonaro em dizer que, olha, é, ele costuma muito falar sobre isso, né? que, que o índio Sim. urbano não é, mais, não, não é mais índio, porque é urbano. Quer dizer, essa relação também, de, de, de é, a noção de território também muito mal definida, mas espertamente Sim. colocada, porque é através disso que ele vai fazendo esse apagamento. Não é é uhum. através disso que ele deslegitima a cultura, deslegitima os povos, né? é, é muito é, perverso. Né? Eu vou querer os é. comentários, aí a gente vai, eu te devolvo a fala. O Abiyah falou o seguinte, primeiro que ele já tinha colocado aqui uma coisa que eu achei fundamental, eu até coloquei aqui na tela que ele fala em, em transnacionalidade e transetnicidade, né? Que é muito legal. E depois aqui. Deixa eu. Ver. Aqui ele fala: deve haver uma aproximação entre indígenas e não indígenas para reconstruir o planeta devastado há mais de 400 anos, até na própria Europa. Né? Sobretudo, né? E é aquela coisa, eu, eu, esses dias eu. Um tempo atrás eu recebi o delegado Alexandre Saraiva e ele falava sobre a economia verde levando essa relação né? que aí você vê Europa vem falar sobre economia verde mas não é quando pensa em, em né, distribuir o seu lixo é é por aqui que eles pensam no sul global que vem não é então é uma economia verde também né, que é bem complicadinha não é? ela não é de onde que vem, de onde que vem essas mineradoras André não é? exatamente não é então, é. Era, é exatamente, inclusive muitas, era, durante o golpe, a partir do golpe é, da Dilma, você teve ali um, um retrocesso também no que diz respeito à fiscalização dessas empresas, dessas é, multinacionais que acabaram vindo para cá, é, petrolíferas, por exemplo, que não tinham compromisso nenhum se vai né, poluir ou não, mas vamos lá, rapidamente é. aqui, agradecer os comentários de muita gente aqui, olha, muito comentário legal, depois você dá uma olhada, viu, o Giva, que você vai gostar. A Maria Marta falou que votou na Sônia Jara para ela lutar pelos, para os povos indígenas. A Alejandra está aqui também falando todo o, Grant, o cacique Tupac, né? muito bem, Sérgio Ferro, boa noite, o Carlos Loureiro, os indígenas são revolucionários, por isso estão perseguidos, exatamente, Ó, estão há anos luz, né, Azélia Regina, André Atruz me lembra, a tri... ah, querida, ganhei minha noite, nem vou falar mais nada, vou devolver para você, Gil, Gil é o seguinte, é... eu queria que você me coloque, né, agora para a gente fazer a parte final, primeiro, chamar como é que vai ser a primeira conferência, onde é, passa essas informações, mas, sobretudo, né, o que vocês pensam em tirar dessa conferência que possa ser levado né, é, agora, a partir de agora, né, nessa, não só na transição, mas no governo no Lula, né, nessa modificação da política indigenista no Brasil? Bom, primeira coisa, é, eu, eu gostaria que as pessoas pudessem acessar aí, é, a página da conferência que está no Instagram, né, que é Conferência Popular Indígena, né, é muito fácil, Conferência Popular Indígena, né, que pudesse também é, seguir aí os nossos meios de comunicação, que por lá nós também vamos estar passando informações. TV Baú, TV Tamuia, TV Abiaiala, né, são algumas das que eu estou lembrando agora, me desculpem as outras, né, que é, são oito canais que a gente é, transmite as nossas atividades, né, é, então essa é uma questão. A ah, outra questão é em relação, né, a conferência Andrea, tem nós temos uma demanda enorme, nós não temos pouca demanda, nós temos uma demanda enorme de debate, né, é, nós temos debatido exaustivamente, né, é, todos os temas que tem, que diz respeito a nós e que são importantes, desde é, a saúde, a, a, a, o debate de gênero, né, André, que é um debate extremamente importante, essa tal, dessa ideologia de gênero que está aí para os povos indígenas, não tinha é, flexão de gênero, né, é uma criação colonialista, né, se tem política de gênero, a política de gênero é deles, né? Então é Como importante da... que a gente. É, o falava da ninguémdade, né? É, é, é a é, ninguémdade, é. né? Pois é, então. Tem um, um curta muito interessante que chama Aldeia. Quem puder, tá aí no YouTube aí, vocês vão, é, vocês vão gostar desse. Quem está acompanhando vai gostar desse, desse curta, né? Então, é, a gente está é, é, fazendo toda essa discussão, ah, a, a conferência ela tem duas etapas, começa agora, né, entre 24 e 25, e aí os territórios, os estados estão se organizando, tem 23 territórios se organizando nesse momento, são poucos territórios que não estão se organizando, ou seja, a maioria do território de Pindorama está se organizando para a conferência. É, nós dividimos a conferência em duas etapas, André nós vamos fazer a primeira etapa agora, que será a etapa municipal, regional e estadual, claro que pode ser que a gente não consiga fazer é, uma grande presença, né, porque nós estamos entendendo que essa etapa também é preparatória, ela é preparatória para o quê? Para uma segunda etapa que será municipal, estadual e nacional, que começa em fevereiro, fim de fevereiro, assim que acabou o carnaval, a gente começa a segunda etapa, que volta, volta aqui para o começo. Né? É, nesta primeira etapa, nós estamos construindo um documento, que é um documento político, né, da nossa visão em relação à conjuntura e quais são as questões que dizem respeito né, às nossas é, necessidades. Né? É, e como é que é, é, nós queremos incidir na conjuntura. Então, essa carta já é uma carta que vem sendo construída a milhões de mãos. Tem um monte de gente escrevendo a carta, dando, dando sugestões, enfim, a gente está depurando essa carta. Né? Então, o, essa, esse primeiro momento é preparatório, né? é conferência, mas é preparatório. O resultado é um posicionamento político nosso né? e, no segundo momento, nós vamos aprofundar diversos temas, e a gente tem, é, não tem, tem, não tem tentado estabelecer um período que nós iremos terminar a conferência, porque é o seguinte, André, o ano que vem, pensando em políticas públicas, é o ano que o governo faz o PPA, então, né, é o ano, então, que esse processo de represamento nosso, ele tem que ser colocado também, né, é, de discussão, de demandas, enfim. E precisa ter uma consequência os nossos debates, né, e a consequência disso é a gente se integrar também ao, ao processo de discussão do plano plurianual, que vai determinar como será a gestão desse governo para os quatro anos que virão, né, até o começo do primeiro ano do governo seguinte, né. Então, é isso, né, as nossas demandas são muitas, André, são muitas, eu coloquei aqui alguns temas, né, que são temas que temos debatido aqui, é, nas nossas listas, é, é, profundamente, né, é, e mais que é, é, a gente ainda não, não, não tirou as propostas, né, tem expectativa, muita expectativa, né, e, e, e que eu espero que a gente possa é, aprofundar né, diversos temas, mas é a primeira também, né, André? o primeiro momento de organização, enfim. né é, A gente também não pode ser tão autoexigente né, conosco. Não, com certeza, né, até porque o momento, eu, eu, né, acho que vocês têm aí tudo na mão. É né, uma demanda mundial que levanta essa questão, acho que indígena, de uma maneira muito séria, né pelo menos aparentemente séria, né porque até então né, a coisa era Sim. muito realmente deixada ali de lado. É, essa relação né, de você poder modificar nesse momento que a gente está saindo de um buraco, né, de um buraco social com os governos Temer e Bolsonaro e com a perspectiva de um governo Lula com o um ministério, né, que é uma coisa que nova que é diferente, tem que ser pensada é, de uma maneira, acho que, para além da, de ser plural, né, eu acho que mais do que isso, acho que ela tem que ser pensada com uma racionalidade para o futuro, né, Giva? Porque a gente está... Uhum. Né? A gente está... É, o é... climático já diz tudo, né? a gente está com frio, até novembro estava fazendo frio, não é, não é normal. Não é. Pois é. E como diz o Krenak, né, vamos tentar adiar ao fim do mundo, não podemos garantir nada, né? Ué, exatamente, né? e assim, e quanto a gente tem que aprender também, não é? Eu acho que é importante isso, não é? o quanto a gente aprende. Olha, a ela falou o seguinte, muitas demandas, desde indígenas em situação de rua, passando pelos que estão nos presídios e através de questões territoriais, políticas públicas e reparação histórica. Perfeito. E vai ter uma Aí. parte online, não é isso? Vai, vai ter uma parte, é, a gente, é né, uma conferência que é totalmente popular mesmo, André, a gente não Sim. tem recurso nenhum, e a ideia é que os territórios façam presencial e a nacional a gente faça virtual, né, e aí é óbvio que a ideia também, né, o desejo é que para frente a gente tenha a nacional presencial, né, e tenha estrutura para as municipais e as regionais, né, que possa ser, é, que possa ser um espaço é, mais é, profundo, né? Porque olhar no olho é melhor, né? É, é sempre mais, mais importante. Oh, é. É. É. É. E temos uma, uma dinâmica que a gente gosta de conversar muito, né? E conversar por WhatsApp não é uma coisa legal. Ah, não. Não, é. É não, é, não, é bom. Não é bom. Não é mesmo. Não, não, é. É. não, não, é. É. não é. é. Olha só, vou hum. dar boa noite aqui para o Passoca Guido, seja bem vinda A Vânia a Cristina, gratidão, Giva. Gratidão mesmo, né? Olha. É, olha aqui também, olha, o Deslânio Feitosa, sou indígena do povo, é, Chocó, seja bem-vindo. É Legal, que massa. E olha só, é, essa transmissão vai ser pela TV Embaú, é isso? É, pelo é vai ser pela, é. pela TV Embaú, pela TV Tamuia, e pela TV Abeayala e por outros canais, né? A gente tem um, uma... Tem, tem, tem, feito, é, tem feito uma articulação que é a rede Birapema, né? É, que articula esse, esses oito canais, né? tem, tem tido apoio de um, de um, da, da, da TV do Fernando Drummond, né? ele tem contribuído conosco, e a gente tem feito essa articulação. Né? E aí é isso, a gente pede para que as pessoas acompanhem os nossos canais, a gente tem conteúdos importantes que fazem o debate sobre a luta indígena, agora, nesse momento, eu estou liberando um curso que a gente organizou, que é pensando o colono-capitalismo, né, com gente muito boa fazendo diversas discussões que dizem respeito à ocupação territorial, identidade, organização, é, a nossa organização, gênero, enfim, diversos temas importantes. Então, acompanhe aí né, a TV Baú, a TV Tamu, a TV Abeayala, acompanhe os canais, procure os canais indígenas que estão fazendo a resistência contra... Esse governo que está aí contra o fascismo, contra é, é, o nazismo, contra todo o pensamento conservador de direita é, que está colocado aí, que é desumanizador e destruidor da natureza e da nossa existência. Muito bem, olha, Diva, que massa, viu sua presença aqui, depois você volta para contar como é que foi, é, o ela falou, olha, recompor, restituir, recompor e reparar, Vou contar aqui, hoje nós tivemos aqui uma aula, né, do que, que a gente precisa é, aprender realmente e pensar um futuro sustentável, né, para todos, né, e, e mudar essa lógica, né, eurocêntrica completamente... Predatória, né? Ela é Neurocêntrica predatória. e antropocêntrica. É, é fundamental. Exatamente, exatamente. Nós não relação podemos ali, nos, né? nos achar como centro do, do, do planeta. Nós não somos. É, é, é, né? Nós temos que estabelecer uma relação de convivência, temos que repactuar, temos que entender né, a natureza e temos que entender que ela nos dá vida. A nossa vida depende da vida da natureza do planeta. Muito bem, então eu encerro por hoje aqui o nosso dia em 20 minutos, eu volto amanhã, peço a todos que continuem aqui com a gente, porque agora às 11 horas começa a live do Conte, mas peço também nesse tempinho, entrem no site do Brasil 247, a capa técnicos recomendam rejeição das contas de Moro e a juiz pode não ser diplomado senador. Olha só, hein? Técnicos do tribunal encontraram inconsistências graves na prestação de contas. É... Primeiro que o mundo, o primeiro, né, Jiva, que a Terra plana, ela não existe. Vai se existisse, ela capotaria, não né? Ela está capotando. Não é né? todos, todos ali que, né, de certa forma participaram ali do golpe, então, estão caindo todos. fora. Pra viu, Giva? Boa luta, até a próxima. E vocês fiquem com a gente. Passo você muito, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Andréa, muito obrigado aqui à comunidade 247, obrigado pelos parentes aí que estão presentes, estão lembrando aí, ajudando nessa prosa, a gente é, é, é, fica muito mais é, consistente, né, quando a gente tem essa interação com os parentes aí, né, foi muito boa... É, eu quero, quero agradecer o convite, quero agradecer o Aquiles que facilitou essa nossa prosa aqui hoje também, André. É muito bom conversar contigo, né? Eu, vejo ou outra, é, é que aqui é eu durmo muito cedo, né, André? Eu acordo muito cedo, acordo quatro e meia da manhã, cinco horas, né? Então, então eu não consigo ver, ver todos os programas à noite, mas quando eu, quando eu posso, eu acompanho o programa, que eu acho que é extremamente importante, fundamental nessa conjuntura que nós estamos vivendo, para que a gente possa avançar para a construção de um outro lugar para a humanidade, para o planeta. Né? É isso. Muito obrigado, André. Perfeito, perfeito. Olha, concordo plenamente. Está na hora da gente sair desse pesadelo, né? Que no mínimo, no mínimo a gente tem aí desde 2013 nessa luta danada, não é? Bom, gente, continue aqui com a gente. Agora às 11 horas a live do Conde e amanhã a programação do 247 também. Beijão. Até mais, Giva. Prazerzaço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.